A bota é homicídio, é homicídio da criança. vocês não tem prova. Puxas putas, loucas, santas, somos as que sangram sem ferida, donas do prazer, donas da dor, as invisíveis, as perigosas, as pecadoras, as predadoras, insaciáveis e geradoras, os corpos secretas casas, somos seres de unhas e tetas, caminhando aos milhares as estradas, somos a terra e a semente, carne de aluguel em alma de rainha, as submissas, as bacantes, as que procriam e as que não. Somos as que evitam o desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim. Mulher, multidão. O direito da mulher é fazer com o corpo dela o que ela quiser. O direito da mulher é ter direito a suas próprias escolhas, a ter liberdade para fazer as escolhas que ela decide ser melhor para ela. O direito da mulher é o direito do ser humano. Minha arte é o escudo que forma a minha proteção.